Agora eu vou colocar esse bambolê bem no meio. Isso mesmo. Isso. Só não pode puxar muito o bambolê, senão ele arrebenta. Não pode fazer força do bambolê. Isso. Aí abaixa o bambolê. Vamos, Miguel. O único vermelho. Não puxa muito, sabe por quê? Senão a bola passa no meio, ó. Tem que deixar pranchinho. Vou lá buscar uma bola para vocês. Fica aí. Fica aí que eu vou buscar a bola. Fica aí. Vou buscar uma bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá. A bola vai cair Pode comer, devagarinho, vem vindo Não puxa muito não a bola, passa o que Não mexe E agora, o que, é que vai ser? Isso. Isso. Devagarinho, cuida Devagar Procura o bambolê Procura o bambolê Isso Pode voltar pro lugar já Boa Volta lá É trabalho, professor Isso